Saiu os dados do payroll que não foram bons, mas com algumas divergências, eu vou comentar para você sobre isso, porque que esse pequeno está subindo nesse momento, o índice dólar caindo e o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Só mais um recadinho rápido aqui antes de começar, estou incluindo também a plataforma, a corretora PrimeXBT aqui para quem quiser participar do grupo VIP, pessoal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Uh, então, aqui na página do grupo VIP, você pode também criar a sua conta aqui no, na, na PrimesBT e fazer o seu cadastro para você poder participar aqui também no grupo do Discord, tá bom? Então, super simples, você pode estar com uma banca lá na corretora de, de 1.500 dólares uh, ou então estar tá operando o volume aí mensal de meio Bitcoin por mês, que eu acho que é bem fácil de atingir, tá bom? Então, assim, você vai estar tá elegível a participar do grupo VIP. Qualquer dúvida lá, manda também no Telegram, eu posso ajudar vocês aí, tá? Então, super simples, galera. Participe do grupo VIP que tá ficando cada vez melhor aí. E a gente vai começar bem forte na semana que vem aí com algumas uh, ideias, inclusive mentorias aí que eu vou estar tá, uh, disponibilizando aqui no grupo, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos falar do Bitcoin aqui, o que que tá acontecendo. O Bitcoin não se moveu muito, né? Na verdade, é o seguinte, galera. Se a gente olhar aqui agora, a gente tem esse candle aí aqui no, no diário, ó. Uh, que a gente tem esse candle verdezinho que engolfou esse candle de baixo, então o Bitcoin não saiu muito desse rendezinho aqui, tá? Então, uh, tá bem chato de operar. A única forma que a gente pode fazer aqui agora para operar isso aqui, que eu estou fazendo é buscando esses pontos aí, esse os de liquidação, usando aqui o high block, inclusive eu comentei para vocês ontem no vídeo, que é o que eu estou fazendo, pessoal, não tem muito o que fazer, tá? Enquanto a gente não sair nessa, dessa região aqui. Então, para mim, a minha estratégia é bem simples o Bitcoin agora, é que é isso, pessoal. Bitcoin buscando regiões abaixo, que estou buscando longs, tá? Buscando longs o Bitcoin. Uh, se ele buscar primeiro acima aqui, estou buscando shorts né? e caso ele devolva aqui, eu vou estar realizando né? e não estarei entrando em longs novamente, tá? Eu vou mostrar para vocês porque essa zona aqui é importante, essa região de 17.200 aqui para cima, tá? Inclusive, estou acompanhando aqui agora umas linhas que estou tra tracejando. Uh, está formando essa bandeira aqui de baixa aqui para o Bitcoin. É, que é importante vocês acompanharem essas linhas amarelas aqui, uma bandeirinha clássica de baixo aqui. Tá? Se a gente romper isso aqui para baixo, por exemplo, se a gente fizer esse rompimento, deixa eu até botar essa linha aqui de outra cor, para ficar mais fácil da gente poder ver, poderia levar o Bitcoin aqui, ó, dependendo aonde romper, né? se romper mais adiante, aqui levaria o Bitcoin para casa aqui próximo dos 13.400, uh, 13. 13.500 dólares, que é o ponto que eu comentei para vocês aí que a gente pode sim ter um fundo para o Bitcoin nessa região aí dos 13.550, 13.600 dólares. Eu acredito que é bem possível estar tá se formando algo que repetiu, uh, que aconteceu no passado, né? Eu falei que o Bitcoin estava na região, poderia buscar a região dos 15.500, uh, né? E, e foi o que aconteceu, tá, galera? Então, é, esse é o cenário que eu acredito que é mais provável de acontecer, tá? Mas é importante a gente ter a ciência que se Bitcoin romper essa região aqui dos 18.500 dólares para cima, pessoal, tá? Conseguir formar aqui importantes que acima, é eu estarei fechando tudo que é posição de short, tudo, né? Estopando aqui uh, manualmente ou, uh, né, já com stop já posicionado aqui, porque a gente pode sim ter uma reversão aqui, tá? Então, para mim, essa zona aqui de supply 2 que eu botei aqui, ó, aqui, se o Bitcoin ficar acima dela, para mim, é um ponto de atenção que uh, deixaria o mercado aí bullish, tá? Eu acho pouco provável, mas tem que ter ciente no sinal de vocês, que a gente rompendo essa zona aqui para cima, na minha opinião, é um sinal que a gente pode ter uma reversão aí. Eu Conforme eu comentei, inclusive, ano, no ano passado, aí, algumas semanas atrás, que o open interest na Binance caiu bastante, tá, pessoal? Então, isso mostra para mim que a gente tá já formando aí, é um potencialmente fundo aí, né? Então é importante vocês estarem cientes disso, que a gente a queda não vai continuar para sempre, não, tá? Mas para mim eu acho que a chance maior é assim a gente buscar essa zona aí dos 13 mil uh, 13.500 dólares é o que eu estou apostando com muita hora de compra nessa região tá estou buscando shorts para tentar realizar nessas zonas aí dos, dos 13 mil 13.500 dólares tá galera então uh, para mim que agora o Bitcoin que eu estou de olho é realmente essa região de Fibonacci que eu comentei para vocês aí também com os outros vídeos tá puxando esse topinho aqui até esse fundo região aqui de 50%, região de 618, uh, que são os ônibus que eu estou interessado, interessado em escalar ordens de short. daí né? também estou acompanhando aqui essa, essa, essa outra LTB aqui, a vermelha que eu desenhei, tá? a gente poderia formar um triângulo também com essa região. Até botado uma outra cor aqui, pode ser uma, uma, cor, azul, uma cor amarela também. Tá? Aqui a gente poderia formar um, um triângulo com essa região, ou esse canalzinho aqui que também faz parte de uma bandeira de baixa. O triângulo seria aqui uma, né, uma, uma, uma outra formação, né? um triângulo... Uh, simétrico aqui nessa região é né? perfeito, mas seria um triângulo um formado, tá? seria mais ou menos isso aqui, ó tentar deixar claro para vocês O que eu estou vendo, né? ou então A gente formar essa bandeirinha aqui que está tá Com mais cara né? Lembrando que a gente está também aqui com a, Ainda com o Hash Ribbons Aqui numa situação complicada Enquanto isso aqui não, a gente não conseguir ter uma melhoria Consegui puxar esse jogador de novo aqui Que não, não puxou Vamos lá Aqui ó, enquanto a gente não tiver essa, uh, o Hash Rebels aqui dando uma melhora, né? Conseguindo reverter isso aqui, acredito que vai demorar um pouco mais. Aí vocês podem ver que anteriormente a gente também teve uma, uma pequena melhora aqui, mas acabou, né, pro, uh, demorando mais tempo para a gente ter essa. essa essa progressão aqui, né, tem realmente esse sinal de compra aqui do Hash Rebels. Enquanto isso aqui não acontecer, acho que vai ser bem difícil o Bitcoin ter forças para subir, pessoal. Então, acompanha esse indicador aqui para você não perder tempo e ficar muito bullish com o Bitcoin, que eu acho que vai ser difícil, enquanto a gente não tem esse sinal aqui bem claro uh, dando, uh, né? apitando aqui pra gente, tá bom? Então, esse é outro fator importante. Então, basicamente a estratégia é essa, galera. Buscando shorts, regiões acima ou longs mais abaixo aqui, tá? Mas se a gente pegar o shorts primeiro, não estarei fazendo mais longs, tá? Acho que vai ser Vai ser difícil caso o Bitcoin pegue essas zonas aqui dos 17.300 para cima, vai ser difícil a gente voltar depois, uh, testar de novo essas regiões aqui, tá? É o que eu estou acreditando aí, tá bom? Eu vou comentar também mais sobre esse pequeno se e passar aqui nos posts também de liquidação aqui da, da, da, Binance, da, da Binance, né? Então, em relação a pequenos 500 está subindo aqui agora, nesse momento, né? Eu estava desenhando que ontem, inclusive para os membros aqui do canal, comentei desse, desse triângulo, mas a gente pode formar também... Esse, essa bandeira aqui, né? A bandeirinha aqui para SP500 aqui formando também, tá? Então, a gente tá rompendo para cima aqui agora, nesse momento dessa, dessa LT essa LTB aqui que me surpreende aqui nós também tá pelos indicadores que saíram hoje saíram bem estranhos aqui eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho tá então para mim essa zona aqui das pequenos 3950 aqui mais ou menos essas zonas aqui inclusive a gente tem aqui ó fundos importantes aqui nessa região tá para mim vai ser bem difícil da sp pequenos conseguir romper para cima tá galera então para mim as pequenas batendo nessas regiões aqui, dependendo de onde o Bitcoin vai estar, tá, já vai ser uma região interessante para a gente poder avaliar de estar tá mais posicionado, posicionado em vendas. Tá? Eu não estou acreditando que a gente vai ter uh, as pequenas voltar a subir aqui não. Acho que o cenário mais provável é a gente acabar rompendo essa bandeira aqui nessa formação para baixo. Tá, isso levaria a sp 500 testar de novo aí, potencialmente esse fundo anterior aqui nessa região dos 3.600 pontos, que eu estou acreditando que a sp 500 vai fazer em algum momento voltar a testar e potencialmente romper essa região aqui, tá pessoal não estou nada bullish aqui com o mercado para os próximos meses aí, tá bom acho que está bem claro que o John Powell falou, que a que o... A ata do Fonk falou também Que eles vão manter as taxas de juros mais altas Por mais tempo para combater a inflação Então existem duas op opções né? Ou a inflação Ela volta a ser controlada Que eu acho que é bem, bem pouco provável de acontecer Ou vai gerar uma quebradeira muito grande lá Devido aos aumentos de taxas de juros Que vai fazer o Fed pivotar em algum momento tá? Então enquanto uma dessas opções Não tomar forma, a gente não vai ter Uma melhor, melhoria para os ativos de risco Para o SP500 e para o Bitcoin tá? Então isso que a gente tem que ficar de olho aqui agora ou quebradeira, né, quebrar alguma coisa nos Estados Unidos, lá, como aconteceu lá no Reino Unido, ou então a gente vê a melhoria da inflação, tá bom? Eu estou mais de olho para quebradeira, alguma coisa vai começar a quebrar aí que o Fed não vai conseguir mais manter essas taxas aí uh, muito elevadas aí, tá? Então, inclusive, a gente viu aqui, eu mostrei, inclusive, para os membros do canal ontem sobre essa a, a inversão de taxas de juros aqui, da, da curva de juros aqui, né, de, de 10 anos contra de 2 é, anos, né? Então, a gente está numa região aqui extremamente baixa, né? Um, um patamar que a gente, na verdade, eu nunca vi chegar antes, né? Então, a gente nunca chegou e todas as crises aqui, a gente baixou de zero aqui. A gente entrou numa recessão aqui, num cenário, bem uma crise bem forte. Então, a crise que está por vir aqui é sem precedentes, tá, pessoal? É realmente incrível o que tá, que tá para acontecer aí. Então... É realmente não dá para esperar algo bom do mercado, né? Para mim aqui eu tô pessimista, né, obviamente, mas estou acumulando Bitcoin sim para o longo prazo, tá? Para mim o Bitcoin é algo que você tem que estar tá pensando em acumular. Eu acho que tendo tá uma região que a gente está interessante ir comprando aos pouquinhos, tá? Você está com caixa, você realizou boas vendas, está com dinheiro para poder investir. É o momento de ir comprando aos pouquinhos sim, fazer o seu dólar cost average, porque na minha opinião esses problemas aqui serão. Uh... Serão aí, impactarão as moedas fiduciárias, o sistema, sistema financeiro, tá, pessoal? E quem tiver hard money aí, imóveis, Bitcoin, ouro, o que seja, cara, você vai ter uma proteção maior aí, na minha opinião, do que ficar aí com, com um bolso cheio de dólar aí numa moeda que cada vez vai valer menos, na minha opinião, tá bom? Então aqui agora. É um momento esse momento de preocupação, na minha opinião, e SP500 e o Bitcoin vão sofrer, pelo menos aqui agora, no curto prazo, que eu estou imaginando. Mas uh, a gente vai ter aí, com certeza, para o final de 2023, aí, 2024, eu acredito que a gente vai ter já uh, potencialmente uh, uma reversão aí, né? vai, vai pivotar aí, o, o mercado. Mas vai demorar, 2023 vai ser um ano complicado, na minha opinião. Tá? O índice do dólar também aqui está dando uma corrigida, tá? mas para mim a gente está numa formação aqui de fundo. Nessa região aqui, acho que a gente vai ser difícil perder essa região aqui dos 103.4. Se isso acontecer, vai me surpreender bastante, tá? Não estou aqui acreditando muito nisso, mas vou botar um alerta aqui, inclusive, nessa região, tá? Um alerta aqui na, nessa região do três Caso o índice do abate aqui, realmente vai ser uma surpresa para mim. Também vou botar um alerta aqui nessa região aqui do, da SP500. vamos botar aqui essa região aqui dos que eu comentei para vocês, né? Que é esses topinhos aqui uh, anteriores, se eu puxar aqui do meu gráfico de 4 horas... Caso a gente rompa muito aqui para cima nessas regiões, vai me surpreender bastante. Eu acho que isso vai ser difícil de acontecer. Então, o alerta, meu alerta vai estar aqui nessa região aqui, ó, tá? Região aqui de, de 3.940 aqui, tá? Mais ou menos. Pontos, tá? Para mim, esse pequeno rompendo acima disso aqui, pessoal, acho que vai ser bem difícil, tá? Mas vamos acompanhar e atualizo vocês à medida do possível aí, tá bom? Então, vou falar aqui sobre ah, os pontos de liquidação. Tanto da BitMEX quanto aqui da Binance. Uh, a BitMEX, pessoal, basicamente é isso. Eu estou postando aqui longs nessas zonas aqui, tá? Longs aqui para o Bitcoin. Quanto mais vai caindo, mais eu vou entrando em longs, tá? Para realizar em regi regiões mais acima, tá? Obviamente, meu stop aqui está abaixo dessa região dos 15.800 dólares. Tá? No caso aqui da BitMEX. Então, eu estou buscando longs essa região, caso pegue shorts primeiro, estarei cancelando essas ordens de longs e estarei realizando esses shorts aqui nessas zonas aqui, tá? Então, para mim isso aqui são pontos de entradas ou saídas de posições, tá? Isso é porque é importante vocês terem noção de como usar isso aqui, lembrando que eu tenho um treinamento gratuito aqui no meu site, mostrando como você pode usar esses indicadores aqui da High Block, tá bom? Olhando aqui, então, High Block 12 dias, tá bem interessante isso aqui mostrando pra gente aqui, ó, que tem muita liquidez formada nessa região aqui dos 17.150 até a região aqui dos 17.500 dólares, tá? E também a região aqui, 18.500. Então, o stop de shorts tem que estar acima dessa região dos 18.500 dólares. Isso é importante você ter noção, para que você, quando entra uma posição de short, se o seu stop está muito longo, você, muito afastado, você não pode, no caso, entrar com uma mão muito pesada, tá pessoal? Então, você tem que sempre avaliar onde está o seu stop. Meu stop está nos 18.500, eu não vou entrar tão pesado. Mas se o Bitcoin buscar a região lá dos 18.000 dólares, eu já posso conseguir entrar com um short mais pesado, né? caso, caso isso aconteça. Porque eu vou estar com o stop, stop mais próximo, tá? Então, leve em consideração isso aí na hora de você montar suas posições, tá bom? Não saia shortando pesadamente na região dos R$17.150, porque o Bitcoin pode buscar os R$17.500 para cima aí, tá? Por que não? Mas eu acho que essa região de R$17.500, se pegar, já é uma excelente entrada aí, na minha opinião, tá? Para shorts. Caso ele busque aqui primeiro essa região de R$16.200 aqui, que tem bastante liquidez, vou dar um zoom aqui também. A gente pode sim buscar, então, a ordens, posições de longs, caso isso aqui aconteça primeiro, tá? Isso é importante você ter isso, essa noção, tá bom? Então, isso que eu estou fazendo aqui agora e formando muita liquidez aqui nessa região dos 13.550 dólares. Isso é importante você ter noção, tá? Então, é, para minha opinião, aqui a gente potencialmente pode ser um fundo para o Bitcoin, olhando inclusive aqui, ó, de mais tempo, esse aqui é o de 13 meses aqui na Binance, essa região dos 13.600 está formando muita liquidez, pessoal. Então, a gente pode sim buscar esse, essa região tá que inclusive aqui olhando o Bitcoin escala logarítmica que vocês podem ver o seguinte ó que essa essa o Bitcoin formou um topo, topo duplo aqui. inclusive como comentei para os membros aí na, na, na no vídeo de ontem formou um topo duplo nessa regiãozinha aqui tá então para mim para mim a gente pode também buscar o alvo desse topo duplo que seria mais ou menos essa projeção aqui que levaria o Bitcoin para casa próxima aqui ó dos 13, 14 mil dólares aqui mais ou menos tá Próximos 14 mil dólares, 3.550, mais ou menos. Então, eu acho que sim, faz bastante sentido, na minha opinião. E a partir dali, a gente pode sim, então, uh, ter, começar a ter uma pequena reversão e buscar corrigir regiões de Fibonacci tá então lembrando vocês também que eu fiz um vídeo no último vídeo do ano é que mostrei que Bitcoin pode buscar regiões de Fibonacci desse topo aqui fundo da tá? minha opinião ele pode buscar essas esses pontos aqui voltar para casa dos 35 mil dólares mesmo dentro aí no, no dentro de um bear Market ainda tá pessoal Isso que pode acontecer sim tá bom então tem um vídeo lá que eu fiz no final do ano vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês beleza também aqui olhando os pools de criação da Binance a gente pode ver aqui que tem bastante liquidez nessas zonas aqui para baixo dos 16.400 até a região dos 16.150 dólares, tá? O delta está verdinho aqui, mostra que tem liquidez abaixo para buscar. Então, para mim, seria excelente oportunidade de longas, caso busca essas regiões aqui, para depois enxortar mais acima, tá? Realizar esses longos mais acima e shortar, mas tem que estar com stop, na minha opinião, abaixo aí dos 15.800 dólares. É importantíssimo você ter ciência disso, tá bom, galera? Então, comentando aqui sobre indicadores econômicos aqui que saíram hoje... Uh, o payroll realmente saiu bem uh, ruim aí tá para o bitcoin para os para 500 mas saiu aqui a taxa de desemprego mais baixa que foi estranho aqui também tá saiu também aqui a questão da, do, da dos earnings aqui da é, horários aqui no caso do, do, do salário no caso que ele saiu uh, no caso que também mais baixo pelo que eu entendi tá então saiu esse que é bom para a inflação então algumas coisas saíram um pouco um pouco aqui estranhas divergentes tá mas no geral o mercado aqui Uh, pelo que eu vi que ele gostou, né esse pequeno acabou subindo, me surpreendeu bastante, é verdade, mas o Bitcoin acabou não se movendo muito aí também. tá Então, para mim, pessoal, uh, as coisas não mudaram muito, o cenário ainda ele é problemático, tá eu acho que qualquer subida que a gente tiver para o Bitcoin, na minha opinião, eu estou mais interessado em buscar... É, operações de short, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você gostou da análise aqui, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê então em breve aí para mais uma análise. Um abraço!